O que você que tá achando, meu? Disse tudo. Ah, entendi. Gravando? Gravando. Ó <risos> Mentira! <risos> Quem é que vai editar eu? Não. No Sony o... Vegas? O Ian. O Ian? É. Então tá. Eu mexo mais aqui. É? Secretário. É, é mentira! Valendo, tá gente. Tá indo? Isso. Então vai. <risos> e aí, gente, beleza? Esse é o nosso primeiro canal do vídeo. Quem gostou aí, se inscreve. Primeiro canal do vídeo. <risos> Corta, tá cortando. Não, beleza. Primeiro canal do vídeo. Corta. Não, não já abriu o remédio. Não pode. E acho que a gente vai fazer umas perguntas. Eu vou fazer umas perguntas pra ele. Ele vai fazer umas perguntas pra mim. E... Uma vai tortada na cara. Na cara. Só isso, nada mais. Tá, então vamos começar. Na verdade, a torta é. Sim, eu amor, não sei mano, o que, mano, que é, mano. mas não, é uma não, torta. Vai. Cadê? Cadê? Amor, qual o número que a Melissa calça? Sapato. 20. Errou. É, é 21. Não não. Eu tenho provas, todos os sapatos dela é 21. Não é não. É, eu acho que é. É 20. É 21, tira o chapéu. Não, então pega o sapato. Eu peguei. vou pegar. 1, gente. 21. 21, 1. 21, 1. 20 e você errou. Ai, ah, é. pode soltar minha mãozinha. Vamos para trás, Yuri, errou por favor. É o próprio número do pé da filha. Isso aí, pé. Vamos para trás, mão para trás. trás. Mão para trás. trás. Olha para câmera. Se você colocar meu cabelo, eu vou estragar seu cabelo. Hum, delícia. <risos> Olha a risada maléfica. Toma, amor. O... Não, I calma. Come. Olha pra câmera. Vem cá, vem cá, vem cá. Quantos meses ela tinha quando ela sentou sozinha pela primeira vez? Nem hum. ele sabe. Eu sei. Nossa. É. Eu sei. Deixa eu ver a pergunta. Quando, ela, não, sentou, não, não quando tô... ela sentou, quando ela sentou, não, não adianta me falar aqui que eu não sei, não, pra tacar, ou, ou a. Ô, ô, eu, eu sei, muito A carga na minha cara, porque eu sei, eu viu? Gaguejou. Foi exatamente, a Melissa sentou. Não. Eu não sabe Eu sei, é porque eu não lembro, gente, pera. Tem tempo. Tempo, 5 segundos. Ah! Acabou, acabou Não, deixa eu falar Ela, é só... ela sentou com cinco vezes Errou Errei? Eu, Foi com quanto? Dois Três? Dois, dois, dois, dois, dois, dois. Sozinha <risos> só... oh, Briga não, senão ela vai chorar Calma, Melissa É só brincadeira, bebê Ai, que delícia <risos> Ah, não, a mãe errar. É... Não, a mãe errar é pesado, é, né? Terceira pergunta. Sim, Bom, sim. segunda pergunta. Qual o animal favorito da Mel? Gato. Gato. Gato. Gato. É, eu... É, eu vou... que, ele acertou e com a torta em você. Brincadeira. Claro não, Brincadeira. Não, é só no... Vai. Qual é o primeiro gesto que a Mel fez? Quê? Gesto. Assim? Gesto? É. Nossa, é. mas eu iria pela também. Como assim, gesto? O primeiro gesto que ela fez, tipo. com o corpo dela. É. O primeiro gesto que a Melissa fez. Caraca, velho. Ela não sabe, ela é zero. Ela. Eu sou uma ótima mãe, nem por isso eu sou uma mãe ruim, mas. é. Ah, eu tô com um ponto já, não dá zero o primeiro gesto que a Melissa fez foi bater palpinha Não foi. Foi o que? Foi o tchau pra ela virado pra trás. Foi Verdade, gente. A Melissa, ela dava tchau assim, ó. Virado pra trás. Pra gente. E ela não sabe, essa mãe horrível. Ela dava tchau pra ela mesmo. Mãe horrível, não. Você me respeita, tá? Toma. 1x0, Melissa. 1x0. A Mel ela tem um sinal no corpo desde que ela nasceu, qual é o sinal e aonde é o sinal? É uma manchinha vermelha. Errou. O que, que é? Essa manchinha vermelha não é mancha de nascimento, essa manchinha vermelha ela sai. Mas é uma manchinha vermelha. Não, mas não é de nascimento essa manchinha, ela não nasceu, tipo ela nasceu mas a manchinha vai sair Não, mesmo. mas pinta no vale não. Não, é não pinta é pinta não, tem uma manchinha Cadê? branca no corpo, é o... É. tá? Não, eu quero que você fale a um... Não, um... não sei eu... Sabe, então começa você falar lá Não, e... fala de tá, mostra lá segura por aí que eu vou buscar ela, eu vou mostrar pra você amiga, barriga, me deixa ter uma manchinha branca Tá, onde? Aqui, ó Tira a sombra Eu tenho mesmo. Nunca nem tinha visto isso, cara. Ela é tão branca aqui ah, Desde que nasceu Ela é branca, então uma mancha branca Nossa. Mas a mancha é mais branca que ela e é desde nascença, então Nossa, pera Não, que pera, o eu... que? Você pegou, você não falou nada não, Não, eu também ia dar eu isso, você também tá Vamos crianças, tira a mãozinha pra trás vai, Mão pra trás Mão pra trás Mão pra trás Pera, pera, devagar Mão pra trás Devagar! devagar. Não, eu vou devagar ah. Não, fica no calareta Você tá indo com força Ah, do gonna... ovo do céu! da música que eu uso pra fazer ela dormir Porra, a música é inglês Eu posso cantar um pedaço dela? Não, eu, eu nunca vi a música eu, eu perguntei o nome da música Eu já tinha visto essa música pra você fazer ela dormir também Mas a eu nunca vi o nome Não, não, não Essa saber, bem, essa, então. essa, essa pinta tá no corpo dela tá todo Tá certo, E ele você... tá certo Desculpa, tá valendo Não, eu tá vou um pedaço Vai falar assim. Não, eu perguntei o um nome Yeah, close my eyes É now <risos> Qual <risos> é o nome da música? Homesick. Quais são todas as palavras que a Mel já sabe falar? São pouquíssimas, né? É. Mamã, papá, é. Dedê. É, foi papá. Dedê, vovó, é. Mamá, né? Estão mamá. Hum. E. que é de um Miau, Droga. miau tá faltando um ainda um e ao e ao ao não ao ao ela nunca falou ao não vai falar vai falar ou não pode falar vai vai tomar tortada TT eu falei TT não falou não mas eu sabia até eu, eu brinco mamãe papai TT mão para trás sem choro sem véu. toma a Júlia não tem perdão não filho é o penta arrebentar então você não fez O vegetal a eu não gosta Abóbora Não é esse? Lógico que é Acertou <risos> Vitória das mulheres Não, ah, foi patada. Terminamos essa louca aventura Com essas duas festinhas ah. do, do barulho Dá like, pelo amor de Deus, porque foi tenso <risos> E aí, gente, quem gostou dá um like aí para ajudar no canal Quer dizer, se inscreve. se inscreve no canal, curte aí nosso vídeo, a gente é novato nessas coisas, a gente não tem muito mais, mas nós vai melhorar, né? E é tá, tchau! Tchau, Mel! Tchau! Tchau, tchau gente! Falou!